bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Tepet Tepet Bet enxada, então fica Tepet Yede Yada... Ebi, então estica de quatro a cinco vezes Yede Yada... Ebi, Ebi duas vezes Ebi. Le he le he então tenho o B com dois dois embaixo que fica com som de bin, so, bin, só que quando junta com o Al fica aquele som nasal de Lhebiuatb, Lhebiu e junta o biu Fica com um som de biu, biu e teb, biu e teb. Depois, próximo versículo: me chica de quatro a cinco, me eu vou né, eu vou o rá, eu vou como se estivesse no afogado. Ou, como o se estivesse fazendo um gargarejo, quando a faz, coloca é o. separa qualquer coisa, qualquer vai o e fica. Então, esse é o som do RA. RA. RA. RA. RA. RA. RA. RA. O an an, a língua to toca lá em cima, no sai da boca, an, hu, an, hu, me, du, hu, me, fica duas vezes, me, du, ru o hu também duas vezes, me, du, ru o é, me, duas vezes também, ke seb, ke seb, seb, o b, mesma coisa do fedak, que A gente falou também o é o cab da mesma surduta, tá me então segue o mesmo assassino que é sebe depois ceia os cole ceia os ceia os só só só e os e le uma cara de pitbull e os e le. Só, só, só, só. É, infelizmente tem que fazer careta, mas é só para ilustrar. Seios, seios, seios, o le, estica duas vezes. Neuron, som nasal de novo. neron neron vete, neron neuron. Vè te ô tè vè te lehebè o Bé de novo lehebbe wam é ro então o próximo versículo Wam ro bem tranquilo falando cada letra Wham Wam Wamra duas vezes. Oh, aqui tem o som nasal e tem elef. E tem a. para você ficar duas vezes. Então fica. Hamé. Hamé. Hamé próximo versículo fi g di ré ou, ou jim não fica ji, fica di como havíamos falado em outras aulas fi g di ré estica duas vezes o ji fica g di ré", estica duas vezes o ré r r um, som nasal de novo r que é um pouco complicado mas a gente tem que treinar tem som nasal tanto no Min e tanto no Mesed então é um som nasal tudo junto vai juntar dois sons nasais então fica na a verdade é são dois sons nasais HABELUM MIM MESED HABELUM como tem o nun sem nenhuma coisa, sem nenhum, nem fetha, nem vama, nem kasra, ela não tem nada, e tem o mim com shadda, então do min para o mim de MESED, min, Mesed, você junta tudo, fica habelum, mim, meset, e finalizamos a sura agora. O que é que وَمَرَأْتُهُ حَمَّدَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبٌّ مِّمَّا سَدَّ